E eu queria já chamar direto aqui o cara que foi dito aqui, tá certo? Como o cara que é o sinônimo né que é da empresa, tá certo? E que é um cara que é um cara fantástico, amigo meu, de muito tempo. A gente já fez muita coisa junto, muita palestra junto, muito evento junto. Esse cara é um cara, é um gigante na nossa indústria. Com vocês, Edgar! Valeu, obrigado. Não. Valeu pessoal! Pois é, Bruno, é tanto tempo, né? Eu era bem mais magro e você tinha bem mais cabelo. Então. O <risos> um tempo passa, né, pessoal? Pessoal, boa tarde. Eu prometo que eu vou ser o mais breve possível, certo? Obrigado aqui, a gentileza, o carinho de todo mundo aqui. É, eu posso falar para vocês que. É, é uma honra estar aqui, assim. É, é, ver vocês aqui todos, assim, é até algo para mim emocionante. Então, vocês perdoam, mas, assim. É, é difícil mesmo, porque é uma história. Eu vejo, assim, vários outros aqui que são colegas, são amigos, e quem me conhece sabe que eu sou bem duro, então, vocês me verem assim, vocês podem registrar que isso não acontece. tá ok? Valeu, obrigado. Bom, então, vamos lá. É, assim, eu posso... É, o, o evento ele é todo conectado, né? Então, assim, algumas coisas que o Bruno falou aqui, a gente se conhece há um tempão e assim e, e, e uma parte da apresentação aqui faz os abraçadores mas eu também quero motivá-los né é bom eu sou casado com uma psicóloga então <risos> ou seja eu todo dia tenho minha sessão né ou seja três esporros antes de levantar né então ou seja e durante o dia é uma sessão de, né, de de atendimento contínuo e assim eu queria compartilhar algumas coisas com vocês hoje então cadê o clicker aqui uma coisa interessante aqui é como o Bruno falou se você quer rever sua carreira Bom, uma questão interessante. Eu não ligo para títulos nem nada, mas, assim, é... uma das coisas que eu brinco, eu continuo tendo o GitHub. Né? Então, às vezes, tem pessoas... Meu GitHub tem alguns anos já, sei lá, desde 2007 ou 2008, mais ou menos, quase quando o GitHub subiu. Tanto que o meu, o meu, <risos> o meu usuário, esse aqui, é bem difícil pegar um Edgar disponível. Né? Uh... E uma das coisas interessantes é que, quando eu decidi fazer esse shift de carreira, é, eu trouxe vários desafios né, que, que vieram a reboque, e alguns deles eu vou compartilhar até com vocês hoje, ao longo da trajetória da WC2 também. Tá okay? Bom, então vamos aqui. Quem quiser seguir no Twitter, eu falo várias besteiras no Twitter. Tá okay? E assim, a gente tem quatro anos na América Latina, a gente começou é, assim, é exatamente quatro anos, e aí eu vou contar um pouquinho, dado que até o Paul falou durante né, a tarde sobre openness, então, ou seja, como que a gente realmente é uma empresa aberta. Então, vamos lá, pessoal. Isso aqui é um negócio bem interessante, que é assim, algo de que várias pessoas queriam compartilhar essa, essa alegria com vocês. Assim, 2014, a w 2 tinha esse tanto de clientes da América Latina. Cliente para danar, né? muito, muito cliente. Certo? E essa aqui é a minha primeira filha, minha filhinha, Valentina. E aí a gente chega em 2018, e aí muita coisa aconteceu, e eu vou contar para vocês. Então, assim, antes de eu falar o que aconteceu... É... <coughs> Quando, quando eu decidi é, entrar nesse mercado de, de trabalhar em startup, eu tinha um emprego super conveniente, super legal, né? um monte de gente até hoje me, brinca comigo, o que, que deu na minha cabeça, que loucura essa de sair de um emprego mega estável, multinacional, para entrar em uma startup. E eu falo para vocês, eu adoro startup por uma coisa que o Bruno falou bastante aqui. Eu me sinto vivo, eu me sinto parte de um todo. Eu não, não, não me limito aos meus títulos ou à minha atribuição, ao meu dia a dia. Eu me atribuo a resultado. Ou seja, o que a gente tem que fazer para fazer as coisas acontecerem. E, graças a Deus, ao longo desses quatro anos, a gente conseguiu trazer é, é, pessoas que contribuíram para esse resultado. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho dele com vocês agora. ok? Bom, <coughs> cadê o, o marker? Então, ou seja... 2014 a gente começou, então 2015 eu não coloquei, porque crescer sub zero é a coisa mais fácil da Terra, certo? Então não faz sentido. Mas 2016 a gente cresceu 337% na região. É um número considerável, fez a gente alcançar alguns patamares interessantes é, na região, certo? E, ah, agora que eu vi que tem esse negócio aqui. Em 2017 a gente teve a grande é, a alegria de crescer 408% na América Latina. Em 2018, eu falo para vocês. A gente vai é, entregar o ano é, é, ter uma participação de 10% no resultado mundial. Isso eu falo para vocês, eu não sei quantos aqui trabalham, conhecem o mercado de tecnologia, é algo que realmente é remarkable, é muito interessante porque é, no mercado de tecnologia os vendedores nacionais participam entre 1, 2, no máximo 3, 4% do resultado mundial na América Latina. E a gente está indo para quase três vezes o valor desse, desse, desse resultado, realmente algo super bacana, e eu queria dizer meu muito obrigado pela confiança em WSO2 e no modelo open source. certo? Eu falo para todo mundo que vende open source, eu brinco às vezes e falo assim, cara, acho que eu fui um péssimo filho. Eu bati na cara da minha mãe, chutei meu pai né, para ter que vender open source. Porque eu falo para vocês, é difícil. Porque, e aí, o que que é, por que, que é difícil e por que, que é legal para vocês, do ponto de vista de clientes? Por que, que a gente teve alguns clientes aqui que vieram compartilhar as histórias deles com a gente? Quando a gente vende open source... Vou contar, uma, vou contar uma curta, longa história. Quando eu vendia licença, né, não vou dizer onde para não fazer propaganda, mas quem olha o meu LinkedIn sabe onde, certo? Então, ou seja, a minha vida era muito tranquila. Por quê? Eu vendia uma licença por um caminhão de dinheiro, certo? E eu deixava a responsabilidade daquele projeto dar certo 100% na mão dos clientes. E, basicamente, o time ia embora e está ali. Esse é o modelo de licença. Quando você vende open source, um dado importante... Eu já fiz o levantamento dos estudos, e eu comprovo isso para quem quiser, que o retorno de investimento da empresa quando você vende open source só retorna depois de quatro anos. Então, ou seja, já me perguntaram também isso, né? Puxa, de gastar trabalho em empresa open source significa que você não ganha nada? Eu falei, é, eu tenho dois filhos para criar, eu ganho alguma coisa, certo? Então a gente tem que vender alguma coisa. Então, e a gente investe igual, a gente paga igual a qualquer outro fabricante que vende código fechado. Só que a diferença de modelo é muito interessante, porque se não der certo o projeto de vocês. Certo? Vocês vão ter investido super pouco e, a qualquer momento, vocês podem abandonar a plataforma. E aí, a gente vai ter um grande trabalho, até uma métrica que a gente tem interna na empresa, chama de churn, ou seja, quem, quem que abandonou a gente para poder resgatar. Então, é muito caro para a gente. Então, isso nos leva a uma, uma, como pode dizer, uma obrigação de tratar vocês não como clientes, e sim como parceiros. Então, quando dá certo algo, a alegria não é só de vocês, é da gente também. E quando algo dá errado, pode ter certeza que a gente se preocupa. Algumas pessoas aqui já me viram um pouco zangado. E, assim, eu fico muito zangado quando alguma coisa não vai como eu gostaria que fosse. Então, ou seja, é, é, é, confiar no open source enterprise, eu sou de uma de um dos, das empresas que representa esse modelo, tem outras aí, como o Paul falou também no keynote dele, algumas foram adquiridas, é, tenho até algum pesar por algumas dessas aquisições, porque são grandes empresas e eu não sei como que elas vão continuar, a partir de agora, com o um modelo né, que pode se é, mudar. Bom... E aí, o que a gente fez até aqui? A gente tem aí é, vários clientes, aqui tem algumas logos interessantes, certo? É, e, como eu falei assim, cada cliente que eu olho aqui, eu posso dizer para vocês, eu conheço as pessoas, é isso que é interessante, algumas eu já não as conheço. A minha atribuição é ficar a cargo da América Latina, então, é, tem alguns projetos que eu não tenho mais tocado tanto, porque tem um time, graças a Deus, cresceu hoje em dia, tem um time considerável na w 2 mas assim, eu não conheço as pessoas, mas eu sei das histórias que existem por trás. E todos os clientes aqui, não são todos, são alguns, todos têm uma história super legal. E, e, e eles é, remetem exatamente isso que eu falei: a confiança de ter um open source, um open source suportado e que é, prima bastante pela excelência. Ou seja, e é isso que a gente quer e vai manter, custe que custar com a WSO2. ok? Até onde a gente foi? Aqui é um, um gráfico da, da, da América Latina, então, ou seja, se a gente for olhar dos todos os países na América Latina, a gente ainda não foi em todos, mas a gente vai, certo? Então, ou seja, aos poucos a gente está chegando, é, a gente começou a operação, a matriz da América Latina é em São Paulo, e a gente está chegando legal em vários outros territórios, acredito que logo em breve vocês vão aí. A gente tem um representante da Argentina que está ali atrás, que tem vários keys de sucesso interessantes, a gente começou uma operação de vendas na Colômbia, porque tem uma pessoa que está tocando a Colômbia agora, então, ou seja, tem, eu acabei de chegar do Equador no sábado domingo, meio perdido no, ainda. México, El Salvador República Dominicana. São é, países onde a gente já está presente e tem bastante clientes. Então, o que, que a gente mais vende até hoje? Assim, A, a gente teve uma, um ponto de inflexão aqui, onde antigamente a muito integration, a integração, mas a gente teve aqui o API Manager nosso, é, sendo o nosso principal produto na região, e assim, a gente tem muito orgulho disso. É muito, muito legal saber que a gente tem vários clientes, vários que como o Rodrigo mostrou aqui na parte de governo e vários outros no mercado privado também, que escolheram a plataforma WSO2. Certo? É, quem aqui viu o relatório do Forcer recentemente? Todo mundo viu aí? então seja, algumas, a pessoa está cansada. Eu já vou acabar assistindo para tá? Mas assim, a gente foi considerado líder no relatório. E se você for olhar, a gente é o único vendor de API Manager puramente open source no mercado. Então, a gente não tem problema em os clientes baixarem nosso produto, testarem nossos produtos e até mesmo nossos concorrentes. Certo? Então, ou seja, as pessoas sabem como... A gente, essa questão de openness nosso é, é meio que um mantra da gente realmente buscar, ser aberto, ser transparente, e tudo que as pessoas querem sobre o 2 está disponível de alguma maneira. Então, não tem, por exemplo, mil formulários para você baixar um produto ou você não vê nem a cara do produto na internet. Então, esse é um dos grandes motivos que faz que o Forster tenha atribuído essa, essa, essa titulação a gente. E a gente está crescendo bastante em um novo segmento, que é a parte de gestão de identidades. Então, a gente já tem alguns projetos interessantes. A gente tem, por exemplo, o Grupo Illumino, que é um grupo de 25 universidades na América Latina, algumas no Brasil, algumas no Equador, na Colômbia, Argentina, Chile, assim por diante, que. Eles contam mais ou menos 200 é, mil alunos e cada aluno tem uma identidade própria e o que é interessante é que esse produto ele não é vendido por por uma identidade assim por JVM então ou seja é algo bem interessante para o mercado. Porém é, a gente não tem só esses três produtos a gente tem uma plataforma inteira e antes de assim de agora ali entre entre cumprimentar alguns de vocês e tudo mais eu, eu falei rapidamente com o Filipete da t está ali que é um parceiro nosso que atende alguns dos clientes que a gente tem aqui hoje em dia. E ele fez um comentário que eu achei super legal e queria compartilhar com vocês. É, a gente está é, se tornando é, muito mais que uma empresa de produtos, a gente está virando uma empresa de plataforma e uma empresa que não tem somente o apelo tecnológico. A gente agora também está indo para um, um viés a gente vai oferecer também toda a parte de metodologia né, e toda essa parte de é, é, como a gente entregar realmente uma experiência completa para o cliente. É, uma coisa interessante que é, a gente estava... Cadê o João? O João está aqui? Está ah, ali o João. A gente estava no Equador semana passada, e assim, a gente tem que levar vários desenvolvimentos agora para um cliente que a gente, graças a Deus, venceu lá. E uma das coisas interessantes é que, assim, se a gente desenvolve internamente, se a gente tem as nossas práticas né, internas, levar para o cliente é algo muito, muito legal. E é isso que a gente espera com essa nova visão de uma plataforma de integração ágil e que vai realmente revolucionar o que a gente espera o nosso mercado. E aí... Tem algumas coisas interessantes que a gente vai falar sobre é, o que, que a gente espera fazer, e aqui tem já um projeto que ainda é piloto, mas é um piloto bem interessante que a gente fez com Stream Analytics, que é uma plataforma que a gente tem, ou seja, algumas pessoas não sabem que a gente tem um motor de é, eventos complexos, né, uma camada de análise de streams, que realmente é muito poderosa. E que você se colocar isso junto com o Kafka da vida, você vai ter um resultado super interessante, uma performance realmente muito, muito legal. Então, tem um, um case aqui bem legal que a gente fez para a cidade de Bogotá, inicialmente. A Adriana, ela, acho que não está aqui agora, mas assim, o que a gente faz é: em toda a cidade existem drones que voam, e, por exemplo, a manutenção dos postes, que antigamente eram feitas por é, humanos, então, você tinha uma questão, um monte de questão de risco, o risco de o cara se acidentar e tudo mais e tal. É, isso foi substituído por, por drones. E o que acontece, basicamente, é que o drone ele, ele sobrevoa, ele para em cima do, do poste, por exemplo. Eu não sei se tem algum engenheiro eletricista aqui, da área de eletrotécnica, tem alguém? Ah, tem um aqui, né, Apenas Pelo tem um, ganhando matemática, pelo menos. Né? Então, assim, uma das coisas que a gente fez, a gente fez um cálculo com polígonos, para poder detectar um pattern, para detectar se a peça ela estava é, sendo superaquecida, o que tem que fazer uma, uma troca, ou realmente fazer reparos, tudo, tudo com análise realmente de, é, de streams e de big data, fazer uma análise infravermelho da imagem do porte, tirada pelo drone. Então, esse tipo de projeto, ele demonstra a, o quanto a gente está agora caminhando para uma, para uma próxima página da WSO2, que a gente não vai mais trazer somente APIs, integração, e sim vai para realmente um viés muito mais de solução. Então é isso que vocês podem esperar muito da gente eh, na sequência, certo? Outra coisa muito interessante, eu até coloquei aqui no espanhol, desculpa o, o ato falho, certo? Mas assim, eh, em 2019 eh, a gente está vendo, eu conversei ali com o pessoal, eh, logo no início, pessoal da Softplan, eh, por exemplo, sobre a questão de microserviços, né? E a gente acredita que o mundo realmente está se convergindo no mundo micro então ou seja e, a no, e o Paul falou muito a questão de cell architecture e isso é o que a gente acredita piamente é o que a gente vem testando e é realmente algo super interessante e assim é, o mundo ele a computação como um utility ela é cada vez, está cada vez mais próximo então ou seja, serverless todo o advento de containers isso isso obriga um shift muito forte na parte de arquitetura dos clientes e isso a gente tem visto bastante A aponta de por exemplo nas arquiteturas que a gente vem recomendando por exemplo, o cliente tem um microserviço, e sobre o microserviço ele tem o seu micro API Gateway. E o seu micro API Gateway, quem estava aí no workshop da manhã e viu uma parte do micro Gateway, você consegue agora fazer um auto-scaling para que cada microserviço tenha o seu próprio API Gateway exclusivo. E você tem o seu API Gateway exclusivo, você pode ter o seu Key Manager, a sua autenticação também exclusiva. E por que não você não pode ter também a sua camada de stream também, toda embutida, embutida no mundo micro? Então, ou seja, essa escalabilidade, esse mundo é onde a gente está apontando e apostando muito do que das nossas fichas. É, eu convido vocês a lerem o artigo e o material publicado pelo Paul sobre a questão de arquitetura baseada em células, que tem a ver com biologia e tudo mais e tal. É algo super legal. A gente está, assim, é, tem muito work in progress, porque a gente está realmente alimentando isso cada vez mais, mas é algo que vai ser realmente sem volta. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse tipo de coisa aí. Tá ok? Aqui falando um pouco de cell architecture, certo? e bom aqui o povo já falou bastante eu vou pular um pouco certo e aí uma das coisas que eu já estou acabando vou bater meu recorde de Renato você não vai ficar zangada comigo é, uma das coisas que quantos aqui já ouviram falar em Cloud Native Cloud Native tá bom em inglês Bruno Cloud Native de Bruno para avaliar meu inglês tipo mais ou menos ah tem tá Cloud Native Is that good for you Okay baby então <risos> então assim então ou seja é, então se assim, cloud native é algo que permite hoje a gente digitalizar realmente as experiências né, do, do consumidor das, das arquiteturas ontem no, no painel que a gente participou lá em Brasília a gente falou bastante sobre essa questão de cloud native em qualquer esfera em qualquer indústria, inclusive o governo. Né? E até uma coisa que eu perguntei para o pessoal lá: ah, quem aqui é funcionário público? Algumas, a maioria levantou a mão, mas quantos funcionários públicos são cidadãos? 100% é cidadão. Né? Então, ou seja, então, quanto, mais, quanto melhor os serviços as pessoas tiverem acesso, melhor para elas também. Certo? E quando a gente fala de cloud native, a gente percebeu que tem muita confusão no mercado. Então o que a gente fez foi, de repente, criar. Um processo que a gente tem levado alguns clientes de levar realmente essas práticas para os clientes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de início de agilidade, a gente está falando muito de quick wins, ou seja, ter algo rápido, algo efetivo. E, assim, e é algo que eu sempre brinco com os clientes, né, que coisa de desafio. Que assim, cara, a gente coloca a sua API, sei lá, no ar em um dia. E assim, eu não sou louco de prometer algo que eu não vou cumprir. A gente só faz isso porque a gente tem produtos que nos permitem realmente essa agilidade. E começar pequeno, incremental, interativo de maneira realmente muito, muito bacana. Okay? Então, ou seja, a gente tem clientes, por exemplo, que utilizam aqui o MetaMost, que é uma versão é, meio que um primes do Slack, para que conversas do grupo ou conversas das squads se tornem os novos microserviços da organização. E aí alguém perguntou sobre governança anteriormente. Então, às vezes, quem, não sei quem já trabalha com alguma questão de é, serviços, de uma maneira geral, é, alguém te fez a pergunta assim, quem criou esse serviço? Né? Eu disse, assim, cara, tem um serviço aqui, mas quem pediu? Para quê? O que faz? Então, você imagina você rastrear tipo, um microserviço lá no seu, sei lá, no seu Zipkin, e você saber que aquilo veio de uma conversa, sei lá, se, dependendo do horário e do dia, você pode saber que o pessoal não estava muito bem. Né? Foi uma sexta, né? uma da manhã, o pessoal falava os requisitos que não estavam, de repente, muito de acordo. Mas, assim, você tem como rastrear esse tipo de coisa. E aí, a gente vai para outra parte que é super, o pulou dois sem querer, mas, assim, a parte DevOps. Né? Quantos aqui estão implementando efetivamente DevOps nas suas organizações? eu vou entender que quem não levantou a mão, vamos fazer assim, né, um binário, quem não levantou a mão é porque não está fazendo nada de DevOps, correto? Assim, então, o que eu falo para vocês é, o mundo ele também, eu falei, esse shift está acontecendo em um, como se fosse uma onda que está trazendo várias empresas. E o que acontece? Uma dificuldade muito grande ainda, e uma complexidade muito grande, por exemplo, em entender a questão de DevOps. Para ser bem bem bem simplório, bem direto ao ponto, DevOps não é produto, DevOps é cultura, certo? Então, ou seja. A gente tem que tentar, ou seja, uma das coisas que eu brinco, né? Eu tenho, eu tenho muito orgulho, muito prazer de, de, de ter vindo da área técnica e fazer o meu máximo para tentar me manter um pouquinho. É que assim, eu acho que, por exemplo, é que tá gravando, não posso falar. Mas Bruno, você lembra? O oh, Bruno e o Emílio, acho que vocês lembram daquele script antes, daquele projeto de Brasília, certo? Que a gente participou, né? Lembra que o build demorava quanto tempo? Era uma hora? O build? É, se fosse completo, né? Se nos, virasse, se nos virasse o jar da infra, né? Se fosse sem o jar da infra, era uma hora, um script antes. Você tem o tamanho do tamanho que era o script antes, para fazer o build de uma hora. Assim, era só esse tipo de coisa que o Bruno não me dava para fazer quando eu trabalhava com ele, tipo, para eu ficar lá, tipo, me matando com os scripts antes. Mas assim. Então a cultura de DevOps ela já está presente com tecnologias diferentes, mas assim mais modernas e até mais fáceis. E aí essa cultura que a gente tenta levar para as empresas. Então vai ter empresas que vão se adaptar a um Puppet melhor que um Chef, outras vão usar o um Salt, outras vão usar o um Ansible. E isso é questão de escolha. Então seja, mas a gente tem que permitir com que esse caminho flua de maneira realmente muito, muito tranquila. E aí vem todo mundo de microserviços e APIs. A gente teve os workshops da manhã, a gente teve a questão de identidade, eu, eu, eu vi, por exemplo, um pouco do material do João, eu vi do Roberto, e, assim, a gente trouxe para vocês a questão técnica de como isso pode ser construído, e agora o que vocês têm que fazer, como o Bruno até comentou aqui, é colocar isso em prática. Então, vocês seja, comecem com MVP's, comecem com coisas pequenas, porque vocês vão ver que realmente é muito, muito legal. E o mundo de microserviços é uma emaranhada é de coisas. Né? E eu não vou ter tempo de mostrar, mas é, é, fiquem atentos no, no meu, link, meu LinkedIn, no meu Twitter, que eu fiz uma ferramentinha aí, como eu falei, como eu odeio videogame, pessoal, eu sou muito ruim de Playstation, o meu sobrinho de quatro anos me ganha, então eu odeio jogar videogame, então eu prefiro programar. Então, ou seja, tem um brinquedinho de que eu vou lançar esses dias aí com, com bailarina, queria poder lançar hoje, mas não deu tempo, mas assim, para você realmente acelerar o desenvolvimento de microserviços orientados a banco de dados, ou seja, é algo bem bacana que a gente vai lançar, ok? E aí, você, para você ter microserviços tem que ter segurança, Certo? E aí a gente cobriu também no workshop hoje toda essa parte de segurança. Se você não veio, o pessoal que estava aí de manhã viu como isso pode ser possível, como pode ser alcançado. E não é algo que... É, é a questão que até o Bruno falou do tempo. Né? Tipo, por exemplo, é, dependendo do seu ânimo, você vai ter uma disposição A ou B para fazer alguma coisa. Certo? Então, se você tiver que fazer uma mudança que for muito radical, que leva dias, leva meses, levam anos, você vai ter uma disposição... Putz, cara, não vou fazer... Mas se o negócio é ágil, se você consegue fazer algo realmente que, que, que tenha uma responsabilidade interessante, você vai meter a ficha e vai, e vai fazer a, a, a, o desenvolvimento disso o mais rápido possível, e você vai ver que você vai ser o grande beneficiado no final. E, por último, né, eu, falo, eu falo isso há 11 anos, desde que eu tive o meu primeiro emprego em um outro fabricante open source, também não vou dizer o nome. Uma pena que foram comprados agora, mas tudo bem. né? Mas, assim... Agora sim vai cair uma lágrima. Né? Hã? Não sei, não sei, vocês sabem. Mas, assim, é desde essa época eu falo o seguinte, né? que na época a gente tinha que vender uma solução para monitorar o produto que era open source. E eu aprendi isso aí e sempre usei essa, essa, essa frase. Quem é que dirige um carro sem painel? Meu amigo aqui, você dirige um carro sem painel? Sem, é, sem o... Como é que chama? O seu, por exemplo, como é que você olha a gasolina, a velocidade... Fazenda. Não, então. Beleza. Tratou, trator. Você é daqueles, então é daqueles caras que lá na Bandeirantes você quer ultrapassar e tem um trator na esquerda. Você é daqueles caras, então, é isso aí. Achamos um cara, né? Quando você pergunta, quem é o cara que dirige o um trator na bandeirantes? É bom encontrar meu amigo, tô, tô brincando. Mas assim, dirigir um carro sem painel é algo difícil. Agora você imagina o seguinte, a gente está sendo do monolito, ou monolito, não sei como vocês preferem falar, para ir para o mundo micro, certo? Hoje a gente já se bate um montão. Eu não sei aqui se todo mundo. O é, pessoal que é de infra, tem o pessoal aí do Papo Cisadmin, né? que aqui usam grep, né? Ou sabem, por exemplo, manipular uma pesquisa com sede dentro do arquivo texto, né? É, olha que são sou um cara de venda, ainda um pouquinho disso, né? Assim, para procurar um log, certo? Você tem um WebSphere, você tem um JBoss, você tem um Weblog, um é um monolito, você tem um arquivo de log, teoricamente, que fez rotation durante uma semana. Então, cara, você tem que fazer um grep em alguns arquivos, um sede em alguns arquivos, não é tão complicado, certo? Agora, imagina o seguinte: é, eu não estou aqui, eu estou sem essa imagem aqui. Você sabe quantos microserviços o Netflix tem? Já viram aquela, aquele gráfico? Eu parei de contar, mas é, eu não vou usar uma palavra em francês nesse momento, mas é microserviço para caramba, certo? Então, imagine que cada microserviço tem um log. Como você vai fazer o trace Como você vai fazer o debug disso? Então, realmente, você ter ferramentas que te dão... Que... Só que assim o, o log ele é algo resultante, ele não é algo preemptivo. Né? Eu não estou me referindo aqui ao Windows, estou falando realmente de você antecipar problemas que podem, eventualmente, acontecer com a infraestrutura de vocês. Então, análises é algo fundamental, a gente tem que ter atenção. E uma coisa legal é que a maioria dos projetos que a gente vem implementando agora, a gente vem, de uma certa maneira, encurtindo esses temas, esses assuntos que são de fundamental importância para o sucesso dos projetos. Ok? Bom, eu tenho aqui. Caramba, estou bem demais. Eu tenho aqui símbolos para pergunta, certo? É, posso responder qualquer coisa que vocês tiverem, tiverem curiosidade de saber, certo? E, bom, como tem ainda o tempo, já já vai começar o happy hour. Perguntas, dúvidas, questionamentos, dúvidas, críticas? hã? hã? Seis números da cena, Mega Sena? Bom, eu já estava ali Loterias da Caixa, e nem na Caixa a gente ganhou. Então, imagina, imagina que eu não consigo dizer isso assim. Perguntas, dúvidas, nada. Cara, os caras estão brincando com a minha emoção, bicho. O cara me chamou, eu vou contar uma história vocês rirem. O cara me chamou para jantar na casa dele anteontem. De né? E aí ele ficou, foi lá, e é, não é segredo, né? eu sou de Belém, com muito orgulho. E tipo, aí o cara foi lá e me deu uma. Quem não sabe tem a Tijuca, né? que é a serpinha, que é azul e branca. Certo? Aí ele colocou a serpinha, eu falei, nossa a serpinha ali, para celebrar a queda do Paysandu para a série C. Meu, na janta. Você não fala um negócio desse com o um amigo na janta, cara, mas assim. Mas é, eu dá torço, torço até quando jogar descalço. É melhor torcer para o pai Sandu do que brigar com tu. Com... Não, não, aí, é, aí, já é azul, né? Já tem, já tem essa vantagem. Então, tá tudo certo. Pessoal, mais uma vez, eu estou aqui então dando como encerrado esse ano, a edição do Summit. queria agradecer muito a presença, o Paul, Paul, it's, it's, are you there? Yet? Thank you so much for you know, to be here. No Brasil, você sabe que você está bem-vindo ao que muitas vezes você quiser. Eu sei que você se tornou um novo surf, certo? Então, temos muito bonitos, no Brasil. Então, você está bem-vindo ao que você quiser, por favor. Dê-nos de De nada. <laughs> e, pessoal, obrigado pelos clientes, obrigado pelos palestrantes, obrigado pelo carinho de estar aqui fazendo esse evento é, fantástico, sem palavras e. e, e ou seja, melhor parar, porque realmente é bem emocionante. Se pensar nesse evento quatro anos atrás, pensar que não estaria ninguém. E quatro anos depois, vem um evento com quase, né, acho que mais de 200 pessoas. Né? Então, ou seja, é realmente gratificante. Muito obrigado, pessoal. Antes de começar a música, Renata, acho que poderia chamar o pessoal da WC2, o pessoal que está aqui. Pode ser aqui só para vocês conhecerem um pouquinho da gente, para vocês verem que não sou só eu, Tá? Então seja, mas tem gente, tem gente que já foi para cliente. Os que estão no cliente podem ficar no cliente, tá? Hã? Cadê o pessoal? Cadê? Paul, Paul, Paul. Sorry, Paul, I, for, I, for, I, for, I, for, I forgot you don't speak, you know? I forgot you don't speak Portuguese. Hm? Fernanda, aqui é Fernanda. Fala, fala você então. Laura, Lucila. I just want to say: I, I know not everyone can understand me because the translator has gone, but uh, I just want to say: this was an amazing day for me to see this level of interest and excitement uh, on the company that I started with Sanjeeva so long ago and you know it's wonderful for you i'm sorry it's the first time i visit you in four years but it's it's a it's a great way to come isn't it <laughs> you know and to see such exciting stories and the the fridge uh, and everything you know has been amazing so thank you very much and thank you to edgar and all the team for your hard work in in doing creating this this buzz this excitement in in this area thank you thank you Renata, quer falar alguma coisa? Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Queria dizer que eu... que Eu me apresentei de manhã, desculpa. Não, então eu me apresento de novo. Para quem não ouviu na parte da manhã, meu nome é Renata, eu sou responsável pelo marketing da WSO2. É, eu entrei no dia 1 de outubro com esse pequen, pequenininho, Desafio de, 45 dias, montar aqui o Summit para vocês. Então, a gente ficou muito, muito feliz com o overbooking. Eu acho que é o melhor problema que o marketing pode ter é quando aparece muito mais gente do que a gente estava esperando. Então, mais uma vez, agradeço muito a presença de todos vocês. E ano que vem estamos aí, para quem respondeu a pesquisa, avaliação, para a gente entender um pouquinho melhor como que a gente pode entregar o material para vocês qual a melhor forma, a gente quer ouvir de vocês para entregar sempre o melhor. Certo? Pessoal, e para encerrar, vem a melhor parte do evento. Eu falei para todo mundo, não tem como a gente pagar um happy hour para os amigos e para os clientes se não tiver um evento antes, certo? Então, agora vem a parte boa, que é... Vai começar, né? Como é? Que você... Como é que faz para começar? Declara-se aberta a sessão melhor do evento, do happy hour. Então, vamos lá, pessoal. Muito obrigado. Até no que vem.